descobri o perfil na Steam de alguns jogadores da seleção brasileira e também de alguns outros jogadores brasileiros que não estão na Copa porém são conhecidos mundialmente Neymar, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e outros, já adianto para vocês que eles possuem várias e várias skins extremamente raras e caras no CSGO lembrando, isso não é uma dica de investimento, é só um vídeo de curiosidade afinal eu tenho certeza absoluta que vocês querem saber quais jogos eles jogam quais skins eles possuem, então vem comigo sejam bem-vindos a mais um vídeo, Aqui no canal cachorro 1337 Steam dos jogadores da seleção brasileira, rapaziada Já pensou em ganhar skins apenas jogando CSGO? Pois agora tem como Faça parte da matilha na FaceIt FaceIt.com Faça seu cadastro, entre no nosso clã Crie sua lobby e jogue Jogue muito Os jogadores mais ativos serão recompensados com muitas e muitas skins no final da temporada FaceIt.com Faça parte da matilha Link na descrição Inventário mais caro do Brasil. avalia o Cara, eu acho que vocês sabem, alguns jogadores Da seleção brasileira estão diretamente ligados aí Ao CSGO, o Lucas Paquetá E o Casemiro são donos de orgs Que possuem time de CSGO O Paquetá é dono da Paquetá Gaming O Casemiro é dono da KZ Sports O Everton Ribeiro, jogador do Flamengo É apaixonado por CSGO, ele estava presente aí No último major que aconteceu no Rio de Janeiro O Neymar também gosta muito de CS É um torcedor, mano, fanático aí Da Fúria é Gabriel Jesus também é apaixonado pelo jogo, inclusive tem um vídeo meu, jogando com ele, um vídeo que eu postei em 2020, ó, esse vídeo aqui. Os caras gostam do CS, gostam demais, e gastam uma boa grana comprando skins de CSGO, vou mostrar tudo pra vocês. Comenta aí embaixo quem vocês acham que tem o um inventário mais caro, e também, antes, só vou pedir, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, meu sonho é ter um milhão de inscritos, falta pouco, estamos quase lá. Então, por favor, se inscreva no canal, faça parte da rotilha. Enfim, vamos parar de enrolar. Mas. Se inscreva aí, por favor. É só um clique. Clique que pra mim faz toda a diferença, rapaziada. De verdade. Vamos parar de enrolar. Começando pela Steam do Gabriel Jesus. A stiam dele é essa daqui, ó. GJ. Sério? Ele tem jogado mais recentemente Warzone Porém, de CS, ele tem mais de 4 mil Horas, cara Vamos dar uma olhada aqui no inventário dele no CSGO 9 páginas de inventário Essa primeira página, ele tem uma navadia Uma foquinha barata, uma das mais baratas do CSGO Deve custar aí menos de 350 reais Mas eu sei que ele tinha muito skin cara, tá ligado? Não sei se ele se desfez Passou pra outra conta, deixa eu ver, ó Aqui, na terceira página, já encontrei Essa Desert Eagle Blaze Out 0.005, é uma skin cara Uma skin avaliada em cerca de 433 gols Dólares, então pô, valor considerável Aí, quinta página, ó, aqui já começam A aparecer alguns itens mais caros Aquela faquinha verde, essa daqui no caso Que é uma Flip Emerald, essa Flip Emerald Rapaziada, vale mais ou menos aí 2.200 Dólares, é uma faca cara, né, porém Dentro do game ela é sensacional, juro É muito bonita mesmo, ó, página de Número 6, ele tem uma Karambit Black Pearl Com o nome Alomain, essa é Cara, viu rapaziada, é uma Karambit Doppler Comum, porém possui uns patterns raros É, existem três patterns raros pra skin Doppler A Safira, Rubi e a Black Pearl, aqui é uma Black Pearl Float 0.01, faca avaliada em cerca de 2.500 dólares, vamos ver o que ele tem a mais aqui, nossa, essa página tá recheada, essa WP também com o nome Alomãe, é uma Gangner aqui uma Gangner Factory New, é uma das mais bonitas do jogo, na né, minha opinião, 8.700 dólares o preço dessa WP, meu amigo e o da hora é que quando eles compraram essas skins provavelmente na época o preço era muito menor, então valeu a pena ele tem essa luva aqui que é Factory New, essa luva em si não é tão cara, porém, toda a luva em Factory New é um, um, um pouquinho acima, essa no caso vale 1.300 dólares e essa Glock dele, a degradê também com o nome Alomai 950 dólares Então vamos somando aí Na oitava página ele tem uma M44 Hall Eita rapaz É a M44 mais cara do jogo Nessa versão Minimalware 4 mil dólares Essa cá também Wild Lotus, Minimal Wear, 6.800 dólares O inventário dele tá sensacional, tá um absurdo E na página de número 9 O item mais caro do seu inventário Uma AWP Travelwear Factory New Alô Mãe Alô Mãe 9.300 dólares É o item mais caro do inventário dele Ele também tem essa luva, Minimal Wear E essa faca A luva deve custar cerca de 800 dólares A faca uns 1.200 Essa faca também vale uns 1.000 dólares Então assim, inventário robusto, tá ligado? De respeito Steam do Lucas Paquetá Trava na ponte, ei! Vamos <risos> ver o inventário dele aqui. Paquetazinho da sorte, essa é a Steam dele. 10 páginas de inventário, da primeira página aqui, mano. Ó, a mesma AWP do Gabriel Jesus. Essa Karambit, que é uma Doppler, porém uma Doppler Rubi de pattern raro. Float 0.01, Float Bom. É a Stattrek, ou seja, ela vai contando as kills que você faz com ela. Pra quem não tá ligado o preço dessa faca, vou pegar atualizado aqui pra vocês: 5.200 dólares. É. A K47 era a Dourada Factor New. Essa skin que você Valorizou muito depois que a Valve removeu a Dust2 do MyPipo Competitivo. Uma dessa, hoje, custa em torno de 1.800 dólares. Porém, a gente consegue checar aqui que nos últimos 7 dias ela valorizou mais de 30%. Né? Por conta, enfim, da atualização que eu já citei. Ele também tá com essa faca, que no caso é uma Butterfly Lore. No caso, uma Field Tested. Start track. a faca é avaliada em mais de 1.600 dólares. Vamos ver a segunda página. Segunda página nada demais, terceira página também não, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Mano, é isso, o inventário do Lucas Paquetá, que é zica mesmo, tá na primeira página. Eu esqueci de falar dessa luva, que tá avaliada em 1.300 dólares. Então, assim, o inventário legal também, mano, caro, bem caro. Ele também tem outro Steam, porém, essa daqui, o inventário tá privado, então. Como saber o que tem aqui dentro Quem também tem inventário privado é o Casemiro Essa é a Steam dele, a gente não consegue ver quais skins ele possui Porém, ele já fez live jogando CSGO E em suas lives já foi possível notar que ele tem muitas skins caras Muitas mesmo Eu encontrei também aqui a extinta do Nenê Mas é uma extinta também que tá com um o inventário privado Encontrei uma outra extinta do Nenê Essa não tá com um o inventário privado Mas não tem absolutamente nada Vamos agora pro inventário do Neymar tá, tá, tá, tá, Tu conhece o Neymar, vem pra fazenda tá, sentar o conhece o Neymar, vem pra fazenda sentar essa é a Estilo Neymar, dá pra ver que ele tem jogado muito FIFA 23, PUBG também, mais de 4.400 horas e de CS, mano. O cara tem quase 8.900 horas de CSGO, meu pai amado. 17 páginas de inventário e, mano, aqui, pô, muita coisa, muita coisa mesmo. Ó, na terceira página já dá pra ver que ele tem essa K47 Arabesca Dourada, é uma Field Tested, ele colou o adesivo da Fúria. Mano, quase todas as suas skins têm algum adesivo da Fúria. Colou um adesivo da Face também. Skin avaliada em 1.200 dólares. Mas calma, tem muita coisa ainda. Tá fazendo. Quarta página, nada de muito caro, nada de muito interessante Quinta página aqui dá pra ver já Que ele tem, basicamente, uma M44 Hall Factor New Star Trek É disparada aqui a skin de M44 mais cara do CSGO Essa skin, rapaziada, que eu também tenho uma, eu sou apaixonado por esse item Hoje vale 3.100 dólares, é muita grana, tá ligado? Na dele, ele colou um adesivo ali da Fúria e um adesivo também do Yuri Mas calma, calma que tem mais, ó Vamos continuar aqui rodando página por página Ele tem essa Desert Eagle, que é uma de gol bem cara também Avaliado em 180 dólares E ele também tem aquela WP, a WP Que os caras gostam, né? Mais uma WP nele aqui Página de número 8, 9, 10 Encontramos a Dragon Lord do NJ No caso, uma Minimalware Essa daqui é avaliada em 6.900 dólares Vocês vão me perguntar, pô, por que? A do Gabriel Jesus é mais cara A do Gabriel Jesus, para quem não entende é de CSGO É Factory New É uma condição um pouco melhor que a Minimalware Dentro do jogo é a mesma coisa, tá ligado? Mas valores diferentes aí no mercado Essa página aqui, meu amigo Pra começar, Karambit, Doppler, Safira, eu já mostrei pra vocês a Ruby, já mostrei pra vocês a Black Pearl. Ele tem a Safira, é a mais cara, Factory New star Trek ainda, skin avaliada em 7.200 dólares, é muito cara. Tem a Glock de 950 dólares, tem a Xadrez Imperial Factory New de 1.200, tem a Luva Teia Rubra, também Factory New, uma Luva aí de 1.700 dólares. Na página de número 13, meu amigo, uma M9 Ruby Factory New Stat Trek e uma carambit Emerald. Além da Fire Serpent. Vamos começar pela Fire Serpent, que é a mais barata das três. Esse kit de AK aqui vale mil dólares, é carinha Mas calma, vamos falar daquelas duas facas lá A vermelha e a verde SM9 Rubi, 6 mil dólares. E essa, caramba, de 7.500 dólares. Eu não tô somando, tá ligado? Mas, assim, já dá pra ver que o inventário do Neymar é disparado mais caro, mano. É muito skin cara. Muito skin cara mesmo, ó. Deixei passar aqui uma luva verde. vale uns 700 dólares. É isso, mano. Ainda tem muito skin de preço inferior, assim, tipo, menos de 100 dólares. Mas, que se for somando uma por uma, no total, aí dá um valor considerável. Acho que vale a pena mostrar também aqui, rapaziada, a Steam do Arthur. Arthur, volante hoje no Liverpool. Tem passagem pela Juventus, Barcelona, Grêmio, enfim. Ele não tá na Copa, mas, mano, tem uma Steam sensacional. Pra não tá ligado, ele é um dos donos da 00Nation a skin dele aqui também é recheada de skins então ele tem, né, a WP Dragon Lore Minimal Air, ele tem a M4A4 Field Tested, ela nessa condição continua sendo uma skin muito cara mais de 4 mil dólares, além de muitas facas, cada faca dele aqui vale aí em torno de 900 a 1.200 dólares então assim, é um inventário de respeito ele também tem uma K47 Arabesca dourada, então assim, se deu bem nos últimos dias depois da atualização da Valve rapaziada, tem mais jogadores da seleção que jogam e eu consigo aí encontrar este Mostrar as skins Para uma parte 2 desse vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Só lembrando, hein Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo da hora do CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva aí Me ajuda a bater o milhão de inscritos Me siga também no Instagram Cachorro 1337 E é isso, Matilha Eu, Renan, vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo Cachorro 1337 Falou!